Por favor, ouça gente! É o clamor da cidade! Por favor, é o clamor da cidade! Nós queremos o hospital funcionando! Por favor! Tem gente morrendo de novo progresso, trairão o todo lugar! Nós estamos no ar, ao vivo! Se você pegar meu a gente vai ter problema aqui dentro! Se você tocar no meu microfone, a gente vai ter problema aqui dentro.